E aí galera, beleza? Que dragou aqui na área. Infelizmente, a parte de granetes e mil weapons corrompeu. Não consegui pô, o vídeo corrompeu de um jeito que ficou impossível. Mas aqui está o resultado final dos, das categorias dos jogadores. Porque mesmo corrompendo o vídeo, a gente conseguiu ainda fazer. A gente lembrou dos valores que deu ali na na screenshot. Viu galera, infelizmente até com shot eu não tirei, mas cada jogador confirmou em média do que foi cada um, aí a gente deu um balanço em cima né, mais ou menos do que foi na parte de melee e de corpo a corpo, no caso corpo a corpo e granadas. E o Magno ele totalmente ele ficou, ele ficou nas vantagens lá. Ele fez um frag absurdo. Ele fez 41-15. Os jogadores que.. O único jogador que tava praticamente matando ele era eu. O resto não matava ele quase nunca. para vocês terem noção, a pontuação do Magno foi de. Ah, tá aqui, a pontuação do Magnum foi de 41 barra 15, deu um total de mais 26, a minha pontuação foi de 20 barra 27 parece, eu fiz, eu, no caso galera eu fiz um pouquinho mais, eu não, acho que não fiquei tão negativo, mas como não tenho como comprovar, eu deixei logo menos 7 mesmo para ficar certo, agora os jogadores no caso, o, o Mortal, ele ficou menos 15 né não lembro o que foi mas ele tava muito negativo aí entendeu um valor de menos 15 para ele e o jogador lion ele ficou menos 20 ele foi o pior mesmo ele ficou super super super negativo ele morreu mais de 20 vezes então é isso galera eu vou fechar o ranking mostrando para os participantes finais no caso os seis participantes desse evento teste e espero vocês no domingo 15 horas da tarde estejam logados para participar do ZSR valeuzão, abração